Muito bem, senhoras e senhores, e você que está sofrendo com esse calor, filha da puta da capital federal do Brasil. Eu também tô sofrendo com esse calor, e eu tô aqui só para dizer que esse é o meu novo canal, o canal Prolixo, e atendendo a vários pedidos, eu estou aqui para fazer vídeos semanais sobre diversos assuntos. Sendo assim, solta a vinheta aí, JP! É isso aí, vocês devem estar ouvindo um eco do caramba que eu tô gravando no meu quintal Com o portão aberto e a música dos vizinhos eu acredito que vão ser suprimida pelo som que eu vou colocar logo no fundo Mas eu tenho que falar sobre o que é o canal, então o canal trata sobre um milhares de coisas É a minha opinião em relação ao mundo, da sociedade, profissão e etc, comportamento e assim vai Esse vídeo foi feito assim às pressas com esse eco filha da puta, essa luz maldita que tá me cozinhando para dizer apenas que eu não quero perder o time da eleição, todo mundo sabe que eu gosto muito de política e talvez eu entenda alguma coisa. Afinal, eu sou um ativista político, então eu tô envolvido com política até o pescoço, todo mundo sabe disso, sabe que eu gosto, então eu não queria perder esse time como eu já disse. E a eleição tá vindo aí, então eu devo lançar quatro vídeos nessa próxima semana. Eu não disse sobre a periodicidade de do lançamento dos vídeos e eu acredito que seja terça e sexta, enquanto o meu cenógrafo não chegar, <risos> enquanto o meu cenógrafo não chegar, eu vou gravar de formas precárias com um equipamento meia-boca E é isso aí, eu espero que vocês não tenham gostado desse vídeo, mas gostem dos próximos Então por favor assine o canal, dê um like nesse vídeo, mas sim nos próximos E é isso aí, muito obrigado por você ter a paciência de ouvir a minha voz de taquara E a minha cara de bunda na sua casa, no seu tablet, na puta que pariu. É isso aí, JP encerra o vídeo. Abreu para todos vocês. Tchau.